Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Hoje o vídeo é totalmente diferente, gente. Vim aqui, vim aqui mandar real para vocês. Eu falei que eu vou começar a gravar vídeo. Para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube aonde eu ensino corte e costura, artesanatos e afins, tá? De uns tempos para cá... Eu comecei a perceber umas coisas... Comecei a perceber não, gente, eu já tô nesse meio de internet já tem uns seis anos, tá? Então tem muita coisa errada aí que ninguém te conta e eu vim aqui te contar hoje. Eu vim aqui, aproveitei que saiu aí, não sei pra quem acompanha aí esses, essas blogueiras de maquiagem, saiu aí uma confusão daquelas entre o quê? Boca Rosa e Nina Secrets, né? Saiu uma confusão aí nas redes sociais. Falando sobre maquiagem, uma não gostou, que a outra falou é da outra, e, enfim, a gente pode ficar falando essas coisas aqui no YouTube, mas pra quem sabe segue lá elas na rede social vizinha, sabe disso, né? Bom, aproveitei aí e falei assim: quer saber? Eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia mais gastar dinheiro com maquiagem de blogueira. Porque, gente, eu tenho maquiagem, tenho aqui cheinha, comprei em 2019, tenho outra que tá com a minha sogra, da esqueci o nome dela agora. Da Bruna Tavares. E assim, quando lança, que o pessoal vem e fala... Gente, eu, né? Cheia de mancha no rosto, porque eu tenho melasma. Me empolgo falou, Não, essa vai funcionar. Não, elas falaram que vai funcionar. é a pessoa idiota acredita. Vai lá e gasta dinheiro. Não é assim que a gente faz? Gente, cansei. Sério. Mas eu falei, não vou mais gastar dinheiro. Mas eu falei, não. Vou, vou testar. Vou aproveitar que saiu essa bagunça aí na internet. Vou testar e vou vir aqui falar real pra vocês. E estou aqui... Opa, deixa eu inverter, porque, né... Estou aqui já, fiz a maquiagem aqui no vídeo com vocês, tá? Acabei de fazer a maquiagem, na verdade. Ó, lado Nina, lado Boca Rosa. Perfeita, né? Gente, olha que pele. Fala aí, gente. Pele madura, porque eu tenho a minha pele já madura pela minha idade, tá? Já tenho cheias de linhas de, de expressões que vocês não estão vendo, por quê? Por que vocês não estão vendo? Porque a câmera corrige, porque a gente põe filtro e corrige, porque aqui no vídeo eu tiro tudo e te mostro qual é a realidade da pele da pessoa. E vocês sabem, eu não tô mentindo. Gente, não se iludam, não se iludam com pele perfeita, corpo perfeito. Gente, é tudo filtro. Não, tem gente que realmente tem, ó. Parabéns pra quem tem de verdade Mas, gente, não se iludam Não fiquem se comparando, tá? Eu faço muito isso, tá? Eu falo isso, mas eu faço Mas, gente, não, não se iludam com isso E, gente, não é a realidade da pele Essa minha pele aqui não existe, tá? Não existe Isso daqui é filtro, é filtro Isso daqui é correção, que a câmera já dá tá? Aí você olha aqui e fala assim Gente, como eu tô maravilhosa Aí você olha aqui na espelho aqui embaixo e fala Meu pai amado, não dá pra sair desse jeito não, amiga Não dá, não dá então, você quer saber mais, fica aí que eu vou te contar tudo sobre essas duas bases aqui que eu comprei. É Nina versus Boca Rosa. Fica aí pra ver o resultado, tá? É, o que eu acho, tá? O que eu acho que acontece muito, assim, eu trabalho com internet, mas eu trabalho em outro foco, que é corte e costura, não tem nada a ver com beleza. O que eu acredito que aconteça muito nesse meio de beleza aí na internet... Todo mundo tem teto de vidro, essa que é a verdade. Por quê, gente? Por quê? Fulana vai lá faz uma base. Ciclana vai lá faz outra base. Não só base, gente, qualquer outra coisa. É, produtos em si, né? Porque elas fazem linhas inteiras de maquiagem. Então, elas mandam pra, pra todo mundo fazer a resenha. Gente, já tá subentendido que, tipo, né? Mesmo que você vá falar alguma coisa que não tá bom, você não vai falar, tipo, né? A realidade aqui na internet. É, tem uma outra base, de uma outra blogueira famosa, que saiu agora uma nova, mas eu tenho a antiga. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Deixa eu ver se tem a validade. A... Eu joguei a caixinha fora. Gente, não tem. Ah, não. Ó, ela foi... Validade, pra você ela O lote dela tem a validade. Ela vence em dois... O... o... Ela o ano que vem, 2022. Eu comprei essa base, não tem a... Quando ela foi fabricada aqui. Mas eu comprei essa base, foi em 2019, tá? Cheia. E eu tinha prometido que eu não gastaria mais meu dinheiro com isso, tá? Mas tô aqui, né? Bom, então eu acho que assim, acaba que as pessoas não falam a realidade, porque assim, eu não vou falar mal dela porque depois eu vou precisar que fale da minha então vira meio que tipo né tudo tudo na internet é funciona tudo presta é bem assim então eu vou falar a realidade para vocês aqui dessas duas bases tá eu comprei então comprei as duas pela internet ó vou mostrar aqui como é que veio então a danina Secrets, essa daqui ela vem nessa caixinha e ela é feita pela Eudora, tá? Então, na verdade, quem patrocinou foi a Eudora, tá? Ela tem 30ml, ela tem várias cores e é, eu paguei 69,90. E a da Boca Rosa é da Paiô, a Paiô que fez, né? E também tem 30ml e eu paguei 49,90. As duas eu comprei pela internet comprei no site da Riachuelo. Eu paguei frete, não lembro. Eu sei que elas chegaram separadas, eu comprei mais coisinha junto, comprei roupa, mas elas chegaram separadas. Bom, é, gente, eu não vou ficar falando aqui pra que que serve cada uma, porque vocês não querem saber disso. Até porque isso aí tem resenha na internet, é dar com pau, né? Vocês querem saber se o negócio realmente é bom, se o negócio funciona. Ó, então eu vou fazer o seguinte, metade do rosto eu vou passar uma e vou fazer a maquiagem, metade do rosto eu vou passar a outra e também fazer a maquiagem. A única coisa que vai ser a diferença é a base mesmo, né, que a gente vai passar. A da Boca Rosa, eu comprei a número 2, é 2 Ana. E a da Nina, eu comprei a cor 13, tá vendo? Não testei, não sei ainda se vai dar certo com a minha pele. Essa daqui olhando, da Boca Rosa, parece que tá mais o tom da minha pele, tá vendo? Ó. Vocês vão escutar gato miando porque meus três gatos estão presos aqui no quarto comigo. Porque meu marido tá trabalhando. Então, home office é isso, né, gente? Então essa daqui tá mais, eu achei que essa daqui tá mais parecida pelo tubinho. Não dá para saber, não dá para saber. Valentina, sai daí, sai daí, vem, vem cá, vem. Olha, só para vocês terem ideia. Então a Danina tá falando o seguinte: aqui na embalagem dela não fala, tá? Então tem, tá todas as descrições aqui na caixinha. Aqui só tá falando base líquida com ácido, tal, tal. Aí aqui tá falando o que ela promete, o que que ela promete, gente. Ah, possui cobertura natural, permite construir camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais com sensação confortável. Eu tenho linhas aqui. Tudo que é base acumula aqui, vamos ver. E a da Boca Rosa tá falando aqui, alta cobertura, longa duração, resistente à água. Somente isso, não temos caixinha, não temos mais nada... E, gente, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, porque hoje é aniversário dela, gente, aniversário da Valentina, pra quem acompanha o canal, gosta muito de ver ela, né, eu tô em mais dois aqui, tá, todo mundo querendo aparecer nos vídeos. Bom, chega de enrolação, vamos ao que interessa, vamos passar essa base, e aí eu vou passar a base, e eu vou ficar o dia inteiro com ela, e depois eu volto aqui... Pra mostrar pra vocês a realidade E desculpa se eu tô olhando pra lá e pra cá Que eu não tô acostumada a gravar esse tipo de vídeo Como vocês já sabem, né? Tô acostumada a mostrar só as mãos aqui pra vocês Porque o meu canal é costura Então eu vim aqui falar a verdade pra vocês Chega de ser enrolada aí na internet Porque eu fui enrolada, sério Decepção Tá cheia, gente Cheinha, não dá Não dá pra usar Bom, como vocês sabem Estou aqui com a pele, olha É que tá com bastante luz Mas a minha pele, ela tem... Manchas de acne, que agora eu estou tendo acne, sério. Uma maravilha. Fora o melasma que eu já tenho, eu tenho bastante melasma aqui. Deixa eu ter, tirar aqui para vocês, que ele tá com um pouco de corretora a câmera. Melhorou, gente? Dá para ver minhas imperfeições melhor. Tem olheira, olha, aqui, ó, eu tenho essas linhazinhas, ó, acumula tudo aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou passar a base como eu estou acostumada a usar, eu gosto de aplicar com pincel, gente. Não adianta que eu gosto de passar com pincel, eu gosto, de pensar, eu gosto de passar com este pincel aqui. Vou passar com este pincel Vou passar de um lado e depois eu volto e passo com a outra. Não gosto muito de ficar construindo camadas, assim, pro dia a dia, tá? Se for uma festa, tal, que não é o caso, porque a gente nem sai de casa tá... Ó, pelo aqui, gente, é pelo de gato. Então, né? Mas vamos lá, ó. Então, essa daqui, vamos começar com a da Boca Rosa, que eu não consigo nem abrir. Ó, ela é de pump, gosto. Gosto mais de embalagem de pump. Contudo, sobretudo, né... O pessoal tá falando muito mal desse pump Vamos ver se eu sou uma das sortudas aí Do pump ah, Vamos lá ver então as, as primeiras, Os primeiros pumps Realmente ele não vai sair, gente Pelo amor de Deus, não vou conseguir fazer res... Aí, acho que tá subindo é, Ela vai subindo aqui Conforme você vai usando E aí nós fica aqui Dois anos depois Como vocês podem ver Eu não testei ainda, né? Ah, saiu, gente. Começou a sair. Ó, olha a cor dela. Vamos ver se vai dar. Ó, pegou ar. Tá vendo? Ó, parou de sair. É o que o pessoal realmente fala da base. Depois nós é o que nós faz. Então, vamos ver. Eu vou passar aqui, tá? Vou passar o que eu tô acostumada a passar. De quantidade de base. Vamos passar meio a meio aqui. Gente, ignorem esse barulho que tá tendo uma construção aqui na... atrás da minha casa. Olha, aí pra vocês, a cor tá mais amarelada. Aqui, mas é por conta do, da, das luzes que eu liguei. Eu pintei a sobrancelha, depois nós limpa. Aqui ela tá bem, eu acho que acertei o tom, tá? Ó. Bom, fácil de espalhar. Eu acho que o tom, olha. Comprei, assim, meio de olho mesmo, tá? E ó, eu acho que o tom deu super certo. O tom, ok. Eu vou fazer as avaliações baseadas nas coisas que eu estou acostumada, tá? Não sou nenhuma... Não, não trabalho com maquiagem, mas vivo maquiada. Então, acho que eu posso falar sobre o assunto. Olha a cobertura dela. Assim, gente... Ela realmente tá falando aqui que ela é cobertura, né? É uma cobertura de... Ela é uma cobertura alta, realmente. Ela cobriu bem, assim, todas as minhas imperfeições, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês... Ah, tá. Detalhe que eu estava com... com... Eu já tinha aplicado hidratante na pele e primer, tá? Eu não mostrei, mas a minha pele já estava lavada, preparada. Agora, eu vou dar um zoom para mostrar para vocês, que assim, né, de longe eu gostei, confesso que eu gostei, ó, ela é bem brilhosinha, ela não secou ainda, tá, vamos ver, ela transfere bastante, até porque não está seca ainda, né, mas eu vou mostrar para vocês o que que acontece, qual é a realidade que ninguém mostra, né, porque tipo, a gente põe um blur, né, na, na câmera, Fica tudo uma maravilha, minha gente, mas eu vou mostrar a realidade pra vocês de perto, como que fica essa parte aqui, principalmente essa área, pra uma pessoa, assim, né, que já passou dos 30, né, assim, dos 35, né, que nem eu. Então, eu vou mostrar a realidade, talvez seja, é isso que eu acho, eu acho que essas blogueiras, elas fazem bases pra meninas novinhas, assim, tipo, 20 anos no máximo, porque a pele é perfeita, nem precisa de base, no máximo, cobrir umas marcas de espinha, tá? Tá? Não tem linhas de expressão, não tem poros. Então, eu acho que elas fazem baseada nessa, nesse tipo de pessoa. Que daí, realmente, eu acredito que a, a, a pele fique perfeita. porque Até porque nem precisa passar base essa meninada. Mas, gente, né? Umas peles mais maduras, assim, digamos assim, que nem a minha, não fica bom, gente. Não fica bom. É por isso que eu já imaginava que fosse acontecer isso. Porque, no fundo, eu acho que é tudo a mesma, a mesma coisa que eles fazem lá, viu? Se tiver diferença, é pouca coisa uma da outra. Eu acho que ela não seca, porque, ó, já deu um tempo aqui enquanto eu tô falando com vocês e ela não secou. Gente, vou chegar pertinho. Ui, vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha como que fica a pele. Essa é a realidade. Aí, de longe, você olha e você fala, nossa, que pele, mentira. Essa é a realidade, ó. Vou chegar mais perto ainda pra vocês verem Olha como que fica Tudo marcado Aqui tá acumulado, como vocês podem ver Lógico que se você olhar Você vai ver que deu uma puta diferença Com e sem base Tem a cobertura boa? Tem, gente Mas não é feita pra pele madura isso Não é feita pra gente que tem aí mais de 30 anos Esquece que você não vai conseguir usar esse tipo de base Sabe? Então, tipo, essa é a realidade, olha Que ninguém mostra Vou fazer o outro lado agora com a danina. Vamos ver. Também nunca usei. Eu tenho mania de chacoalhar, gente. A danina é de rosquear e não é de pump. É assim. Quando é assim, geralmente eu já aplico direto aqui no rosto mesmo. Eu gosto numa quantidade assim, né, que dê pra cobrir pra tudo. E aí eu vou falar de como eu sinto a pele com as duas, tá? Vou, vou limpar o meu pincel, já venho. Bom, vamos lá. Então, vou aplicar aqui também com o um pincel. Vamos ver a cor. Olha, essa daqui da Danina, a da Boca Rosa não tem cheiro, mas a da Nina tem um cheirinho gostoso. Cheira limpeza, sabe? Gostei. Aqui vocês vão ver umas pelinhas, porque eu tô usando ácido, tá, gente? Tá descascando minha testa. Olha, eu diria que eu também acertei na cor, viu? Essa aqui tá parecendo um pouquinho só mais escura. Vocês não acho que não vão conseguir ver por conta da, da Softbox. Mas ela tá um pouquinho só mais escura, tá? Mas muito pouco, assim. Não, não mais escura que a minha pele. Deu também com a minha pele. Mas ela. Na, na verdade. Vamos ver a oxidação da base. Ela tá mais escura do que a da boca rosa. Bom, passei as duas aqui. Deixa eu olhar de pertinho. Ó. Eu vou esperar essa daqui secar. Essa daqui já secou, eu sinto que ela já secou. Ela deu uma enrijecida na minha pele, tá? Então, tipo, tipo, eu sinto que eu estou de base. E vou chegar de perto pra mostrar. Cobertura também, ó, boa. Gostei bastante das duas de cobertura, tá? Achei muito boa a cobertura das duas. Vou chegar de pertinho pra vocês verem a realidade. Uhum. Olha como que fica a pele. Gente, aqui eu também tenho umas linhas de expressão, olha, na, aqui no meio da testa, olha, tá vendo? Ó. Então, esta é a realidade, é assim, eu acho que pra quem tem a pele um pouco mais madura, não que a gente seja velha, né, mas como a gente tem a pele um pouco mais madura, eu acho que eles tinham que pensar... Em alguma fórmula pra amenizar isso, sabe? Nem que a base fosse mais cara Gente, é melhor você pagar um pouco mais barato Numa base que você não vai conseguir usar Ou é melhor você pagar um pouco mais cara Numa base que você vai ficar feliz E vai conseguir usar e vai tratar a sua pele Então eu acho que eles não pensam muito uh, Pro pessoal mais velho eu acho que eles fazem base Assim, pensando em pessoas Vem cá, amor então, eu acho que eles fazem bases pensando em pessoas mais novas que, no meu, ao meu ponto de vista, nem preciso usar base, né? Porque já tem a pele perfeita. Enfim, gente, tá aqui, passei. Posso construir camadas, não vou construir camadas porque pra mim já tá bom, é o que eu usaria, tá? É, essa daqui já secou, como eu disse, e tá ficando bem rígida a minha pele, assim, tipo... Sinto que tem base, eu não passei pó em nada, ela tá secando, ela tá ficando... Essa daqui tá com mais brilho, mas eu acho que é porque ainda não deu tempo de secar. Enquanto eu vou fazendo aqui as outras coisas, eu vou esperar a base secar pra depois vir com pó as coisas e finalizar, tá? Eu vou limpar a sobrancelha, fazer as coisas que eu preciso fazer a sobrancelha. Enquanto vai secando a base, eu já venho contar aqui pra vocês. Bom, gente, passei aqui, fiz a minha sobrancelha rapidinho, tirei aqui a base da boca... E já secou a minha base, essa daqui tá 100% seca, essa daqui eu não sei, eu tô achando que o efeito dela é mais brilhoso, porque já deu tempo de secar e ela continua meia pegajosa, tá? A da Nina continua pegajosa. Essa daqui não, essa daqui ela secou bem, eu, essa daqui eu sinto que eu estou de base, aqui eu não sinto, não parece que eu tô de base, só que aqui a pele tá mais rígida também, sabe? E aqui não, aqui tipo parece que eu tô com hidratante, até o cheirinho tem cheiro de hidratante, a é da Nina, tá? Vamos ver, eu vou selar essa parte aqui, o correto seria eu não selar, mas, eu... gente, ó, eu vou pôr o dedo pra vocês verem. É que eu não tenho nenhum papel branquinho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, gente, peguei esses lencinhos aqui só pra vocês verem, as bases já estão secas, tá? Mas quer ver por que que eu vou selar? Porque eu sei, eu tô sentindo que vai sair, ó, vou passar aqui o... ó, é sequinho, tá? ó. Tá vendo? Vou passar aqui, vou pegar aqui o lado que tá limpinho aqui do papel, ó, e vou passar aqui. Vamos ver a da boca rosa. Saiu, mas saiu um pouco, tá vendo? A da Nina sai bem mais, gente, bem mais. Então, eu tô sentindo necessidade de selar por isso, porque minha pele tá meio pegajosa. Só vou selar aqui na região dos olhos, porque, gente, já tá... Craque... Já tá... Gente, já tá craquelando, fiz sujeira então eu vou dar uma selada aqui com pó translúcida senão eu não vou aguentar ficar com essa. não vai durar nada essa maquiagem aqui, daqui algumas horas quando eu voltar aqui eu vou estar tá sem nada principalmente nessa área aqui se eu não selar, tá? eu vou aproveitar essa maquiagem na verdade e vou gravar umas introduções de... gente, vocês conseguem ver isso aqui atrás? me puxando? e vou gravar umas introduções de vídeo que eu preciso Ó, essa daqui, não, não gostei do... Essa daqui o toque é gostoso, mas essa daqui não. A outra coisa, não passe, eu geralmente eu passaria corretivo, tá? Não passei corretivo. Vamos ver como que fica a reação... Vamos ver, vamos ver qual é a reação da base na nossa pele. Vou fazer aqui o meu contorno. Bom, vamos deixar as considerações para o final do vídeo, tá? Tá sim, então. Terminei aqui, vou terminar de arrumar meu cabelo, fazer o que eu tenho que fazer, que eu tenho bastante coisa para fazer hoje. E aí, depois, daqui umas horas, eu volto para mostrar a realidade para vocês, meu povo. Eu vou falar a verdade. Eu começar a vir aqui no YouTube gravar vídeo para falar a verdade, contar coisa que ninguém te conta, que eu tô cansada. Eu fui enganada, não quero que ninguém seja. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto pra contar a realidade pra vocês desta base. Gente, já se passaram 5 horas, tá? Eu já almocei, já escovei os lentes e, assim, eu tô achando que eu, que eu tive alguma reação alérgica das duas bases, tá? Porque elas, a Danina saiu praticamente tudo. Tô quase sem tá sem base praticamente. Saiu tudo, tudo, tudo, tudo. A da boca rosa, seguro até o contorno. Olha, tô vendo que eu tô com contorno aqui ainda. Olha, tô vendo? Eu tô com um pouco aqui. O que eu percebi aqui, é ó, aqui saiu. Só que olha a região dos meus olhos. As duas. Olha isso, gente. Gente, não é maquiagem, pelo amor de Deus. Deixa eu chegar perto. Olha. Vocês estão vendo? Eu acho que me deu alguma reação alérgica. Eu sou muito alérgica. Eu tenho a pele bem alérgica. Só que eu tava lendo, tá falando que, pelo menos a da Boca Rosa, que é onde tá mais, olha isso. Não, as duas, tá, gente? As duas. E é na região onde eu tenho a pele mais sensível. Ó. Tá? Então, eu tava falando que é hipoalergênico, mas eu tô achando que me deu. Não tá coçando, mas eu sinto que tá... Sabe, sabe quando você machuca, que você sente meio assim, olha, o negócio? Eu tô sentindo assim a região dos meus olhos... Inclusive, meu marido falou, vai lavar esse rosto e tira isso, porque vai que fica pior. Ó. Assim, gente, vamos às considerações finais que eu tenho das duas bases. Compraria de novo? Não, nenhuma das duas. Mas isso eu já, já tenho a minha opinião meio que formada, porque como eu já tive experiências ruins com bases, assim, de blogueiras então eu comprei mais pra vir aqui mostrar pra vocês e falar a realidade mesmo, gente. É, eu acho que a cobertura, sim, não são bases, tipo, nossa, que base ruim, não compre, não gaste seu dinheiro. Não gente, se você tem 20 anos, compra que vocês vão amar, tá? Se você tem até seus 20 anos e é pele perfeita, compra que vai ficar uma beleza. Se você é mais velha, não compre, não compre, porque vai marcar tudo, vai ficar uma melequeira. Não dá, não dá. Pra quem tem pele mais madura, não dá pra usar essas bases aqui, nenhuma das duas, Tá? Talvez daria pra usar a Danina, Mas passando muito pouquinho Então eu acho, a minha opinião é Se você é mais velha, não gaste dinheiro com esse tipo de base Se você tem até seus 20 anos, pode comprar Não precisa, porque você já tem a pele boa, né? Então não precisa, deixa eu tirar esse brinco aqui Que eu estou me desmontando já, vou tomar banho, gente Então tá, a realidade é essa daqui, olha Não posso nem dizer que acumulou pelo contrário, tô achando que me deu alergia e bem na região dos olhos. E eu até fiquei com medo que desse alergia na parte da testa que eu tô usando o ácido, mas não, gente. Ficou um pouco vermelho aqui. Ó, da... oh, dá pra ver bem, tá vendo? Ó, que... oh, a metade aqui, ó. Da Nina saiu tudo. Praticamente, ó. Oh, eu não estou vendo com base no rosto, tá? Da Nina. Agora, da boca rosa tem um pouco ainda. Só que, olha meu olho. Ó. Oh. Não, mas tá ficando tudo, gente Eu vou... Então as minhas considerações são essas, gente Não são bases ruins, contudo Não são... De devia estar tá escrito aqui Até 20 anos, até 20 anos É o que eu acho Porque se você tem a pele mais madura, não dá pra você usar Aí você passa a base, vem aqui, coloca um corretor na sua câmera Vai ficar maravilhoso, gente Ou usa um filtro lá do Instagram Top Mas a hora que você olha a realidade aqui, ó No seu espelhinho não é essa a realidade, não, tá? Ah, então, pra mim, minha opinião, Josi, essa é essa minha opinião sobre as duas bases. Compraria de novo? Não. Enfim, gente, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês quiserem que eu venha aqui falando da Glambox, toda a verdade sobre a Glambox, porque eu só vejo o pessoal falando coisa boa, né? Só. Por que, que o pessoal fala coisa boa? Porque a gente ganha Qualquer pessoa pode ganhar Se você assinar, você pode ganhar Então eu vou te explicar num outro vídeo, se você quiser Falando sobre a, Glam, a Glambox Mas deixa seu joinha aqui para mim saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo E já se inscreve aqui no canal, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo